Olá, o Em Geração de hoje vai conversar com o diretor da Escola de Engenharia, Luiz Carlos. Bem-vindo, diretor. Prazer estar com vocês novamente. Diretor, então vamos começar falando que o senhor já foi aluno da URCS na década de 80. Qual a diferença que o senhor vê daquela época para hoje na Escola de Engenharia? Olha, as diferenças são muitas, né? Ou seja, a gente quase não reconheceria como a mesma universidade. Eu acho que, é, claro que também muda a posição. Né? A, a universidade que a gente enxerga como aluno é diferente da, daquela universidade que a gente enxerga muitas vezes como servidor, né? em que a gente consegue entender. E isso a gente tem tentado transmitir muito aos nossos calouros hoje em dia. Ah, o percurso universitário tem que ser muito mais do que simples presença em sala de aula e a formação acadêmica, que nós fazemos muito bem, né? estamos muito bem posicionados em relação a isso. Mas a, a experiência na universidade pode ser muito mais rica do que simplesmente vir aqui para ganhar o teu grau de engenheiro, o teu grau de é, qualquer um dos cursos que, que a universidade oferece, né? Tem tantas experiências né, complementares que hoje em dia se multiplicaram. Na minha época, a própria Iniciação Científica estava iniciando, é, nós tínhamos ainda é, poucos estudantes que eram envolvidos, eram 50 quando eu entrei na Iniciação Científica, hoje já, nós já temos... É, na, no campo dos milhares de científica, fora todo o pessoal que está envolvido com concursos estudantis, com empresas júniores, com a feira de oportunidades, com as mais diferenciações decentes, a nossa associação atlética, a, os movimentos que surgem, como Engenheiro Sem Fronteiras, o Enactus, o Conecta Engie, o, o próprio Engaja Mac. Então hoje a gente nota essa. É, esse engajamento do corpo discente, que eu acho que é muito maior do que era na minha época, né? Nós vimos, efetivamente, quase como se fosse uma continuação do colégio, naquela época chamada ainda, né? De segundo grau, hoje o ensino médio, né? Hoje eu acho que já a gente já conseguiu dar uma experiência muito mais vibrante, muito mais é, é, é, diversa e com um foco internacional que também naquela universidade, naquela tempo, né? Na década de 80, a universidade não está tão bem posicionada. Então, acho que é uma universidade que conseguiu uh, crescer em diversidade, crescer em complexidade, se abrir né, no relacionamento tanto com o meio aqui privado, com a sociedade do, uh, brasileira, mas também com esse vetor internacional. E, e é uma universidade que hoje se pensa, assim, né como um, como um elemento transformador da sociedade. Acho que é uma universidade que está mais aberta e está mais consciente do seu próprio papel dentro né, da nossa sociedade. O senhor assumiu a direção da escola em 2012. Qual foi o foco da sua primeira gestão e quais melhorias foram feitas? É, acho que a primeira gestão foi uma gestão muito de entender né, e até compreender qual era essa dimensão da, da, da escola, que mesmo como servidor, né, eu era coordenador do programa de pós-graduação em engenharia civil, eu às vezes não tinha noção dessa própria amplitude né, e, e da complexidade das ações da nossa escola. Então a gente trabalhou muito em algumas questões importantes, que foi alguma otimização de espaço, uh, reorganizações administrativas, nós entendemos novas dimensões que eram importantes e criamos ações específicas em relação a isso, surgiu o núcleo né, de interações multidisciplinares para tratar essa questão das interações de uma maneira um pouco mais centralizada, uh, atendendo um pouco melhor, uh, oferecendo um melhor serviço em relação a, a toda a nossa comunidade, de como gerar projetos, como manejar... Uh, interações, nós temos o, o Núcleo de Engenharia Educacional que foi, que está sendo um foco super importante para discutir como é que a gente começa a se preparar para esse processo de ensino-aprendizagem né, no século 21, essa nova cabeça que os nossos estudantes têm, uh, os desafios de continuar a qualificar, mas de ir ajustando uh, o ensino de engenharia para essas novas tecnologias, para as novas condições que a gente tem hoje em dia, né, com essa revolução digital. Uh, nós criamos uh, uh, o, o núcleo de empreendedorismo da escola, que teve um papel importante. Depois ele acabou, até numa ação mais articulada, né crescendo, uh, sendo incorporado por algumas ações da nossa incubadora Estia, da CDTec, uh, do, do próprio uh, Parques Emit. Né, e hoje a gente tem todo um caminho empreendedor, que acho que a escola teve um papel importante de começar a gestar internamente, que hoje é uma política cada vez mais... Exitosa aí da, da URGS como um todo né? O próprio núcleo de empreendedorismo A gente diminuiu o nosso núcleo interno Para poder ser, ter um papel mais importante No núcleo de empreendedorismo da URGS como um todo Nesse sentido uh, Acho que a gente estimulou um, um, um, muito Ações que buscassem melhorias Na escola, né acho que não foi à toa Que surgiu o Engajamec Que o pessoal da produção fez todo um, um processo De repensar suas disciplinas uh, Que tiveram várias ações decentes De criação de empresas júnias porque as pessoas sentiram que essa direção estava ah, disposta a apoiar esses processos, porque as pessoas se colocavam como protagonistas e buscavam complementar, né, fazer essa formação de habilidades adicionais que complementam o nosso ensino mais tradicional, que, que é tão forte. E acho que teve um, um papel muito importante também, acho que a primeira gestão, da gente organizar a direção. Eu acho que a direção era vista um pouco como um único conjunto, nós setorizamos... Uh, empoderamos cada setor, né? uh, uh, definimos chefias, pedimos que esses setores começassem a se relacionar com os vários uh, uh, setores da própria uh, escola e da URGS E eu acho que isso foi um avanço extremamente importante, fora o fato, e uh, eu fico muito feliz, da a gente ter consolidado o informativo, ter gerado a TV Eu acho que o, uh, o NTIC e a parte de comunicação do NTIC cresceu muito na primeira gestão e acho que é uma das coisas que vai deixar um legado super importante eu acho que a gente buscou também começar a registrar um pouco das memórias da escola, celebrar os momentos, uh, foram coisas que, que nos agradaram. E acho que a atuação que a gente teve nesse caminho empreendedor, uh, com a própria Estia, o reforço da Estia, o engajamento da, da direção na Estia, a gente ampliou o número de incubados, a gente trouxe muitos recursos, a professora Carla, né, minha vice, foi instrumental nisso, assim como a Silvana, uh, acho que a Estia se tornou um foco muito grande de fomento a essa cultura empreendedora Tão uh, vital para esse século 21 E as interações A gente abriu muitas portas Para fazer interações conjuntamente com outras universidades Avançar no, Na maturidade Dessas interações, então a gente teve muita gente vindo Estamos construindo um doutorado conjunto Lá com o University of Western Australia torcemo, Trouxemos trouxemos Groningen Para fazer uma Summer School aqui Que trouxe estudantes de todo o país Vocês registraram isso né Então acho que essa A uh, uh, ampliação, assim, das interações como um todo, da qualidade dessas interações tentando gerar mais impacto, acho que foi importante. E acho que uma última coisa, né, tem muitas outras, mas uma outra que também me vem à cabeça foi que a escola assumiu um papel de liderança em muitos processos em que a URGS também se colocou, né, como uh, interlocutora uh, com parcerias externas, né, então, na, no próprio projeto do, do, do quarto distrito aqui de Porto Alegre, no cluster da saúde, é, nas, nessas interações com a PUC Para a gente poder atuar de maneira cada vez mais Conjuntas em inovação e em empreendedorismo E em muitas outras ações né, Que a gente trouxe parceiros diferentes Eu acho que a escola acabou cumprindo um papel importante De ser, efetivamente né, Usar o seu é, potencial A sua importância O seu tamanho dentro da URGS Para ajudar a própria URGS a catapultar muito Do que foi o seu PDI Não foi à toa que eu fui escolhido né, para fazer parte Da comissão do PDI né, Que foi pensando o que, que a gente está pensando para hoje nos próximos 10 anos. Eu acho que a escola reforçou a sua importância, avançou em alguns aspectos. Obviamente, não conseguimos cumprir tudo o que a gente queria, por isso mesmo nos propusemos a ficar para uma segunda gestão, porque a gente tem muitos desafios ainda, né, de recursos humanos, de espaço físico, e de continuar e consolidar muitas das ações que a gente iniciou. Então, qual é o foco da segunda gestão que foi iniciada nesse ano de 2017? É, eu acho que sim, né. A gente pensou muito antes de, de se propor a ficar com uma segunda gestão, eu e a Carla, né, porque nossa música às vezes é, cansa, obviamente, estar tá, quatro anos é muita responsabilidade, né. É, tanto que a gente justamente uma, uma das estratégias de potencializar os diversos setores é poder atender mais rápido as mil demandas que tem na Escola de Engenharia né, e tirar isso de ser um canal que passasse necessariamente pela direção, como né, em outros momentos isso acabou sendo. Né? Então isso ampliou a nossa capacidade de fazer coisas e a própria característica minha daquela foi de né, ativar uma série de ações e quando tu ativa, tu tem que levar a cabo e tentar fazer essas coisas acontecerem, né? Então nós pensamos bastante e consideramos que tinham coisas que a gente tinha conseguido atingir mas tinham coisas que agora, com toda a experiência, com todo o caminho, né, entendendo mais o sistema com as relações que a gente construiu dentro da escola, dentro da universidade com parceiros externos, a gente tinha a possibilidade de ainda levar um pouco mais adiante algumas ações que são super importantes, né? as próprias ações do NID, essa busca de espaços complementares para a escola, né? tem várias coisas em andamento aí que a gente espera que venham a se desencadear nessa segunda gestão para a gente poder ampliar o espaço físico, qualificar as instalações das pessoas. Né? Uh, acho que tem algumas transformações do próprio processo de ensino-aprendizagem, ah, o uso do centenário, algumas das propostas que a gente tem ah, ah, Algumas parcerias externas Acho que tem várias coisas que vão propulsionar a escola Para efetivamente né, terminar esse processo De se transformar da escola do século XX para a escola do século XXI né, Com essa, ah, ah, é, essa teia de relacionamentos efetivamente positivos Que ela pode estar ativando, sendo parceira de N ações, né, dos Engenheiros Sem Fronteiras, a, a Zona de Inovação Sustentável, que são duas organizações que se criaram, que estão sendo abrigadas dentro da escola. Então a gente imagina que a gente pode, sim, né, nesse no mandato, consolidar esse legado, avançar um pouquinho em relação aos processos, à motivação das pessoas, uh, ao espaço físico e a consolidação dessas ações aí que estão sendo geradas por esses núcleos especiais que foram criados na primeira gestão. Vamos trabalhar muito duro na, na, nessa direção, e espero que a gente possa né, terminar em 2020 olhando para trás assim e, e vendo que a gente conseguiu contribuir para uh, avançar ainda mais nessa história centenária da nossa instituição. Hoje um dos objetivos da URGS é internacionalizar a universidade. O que a Escola de Engenharia tem feito para tornar isso possível? Acho que a Escola de Engenharia é um dos pilares dessa internacionalização, né? seja pela própria diversidade, quantidade de docentes da engenharia que foram fazer seu doutorado no exterior, que trouxeram de volta conexões, que mantiveram essas conexões ao longo do, dos anos. Ou seja, é, naturalmente a escola já tinha uma semente da internacionalização. O que começou a acontecer nos últimos anos, né, estrategicamente na URGS e também em nível de escola, é que a gente começou a assumir esse relacionamento internacional de uma maneira um pouco mais institucional. Em vez de ser docente a docente, né, que já existia toda uma teia de relacionamentos, a gente começou a tentar fazer instituição a instituição. Nesse sentido, acho que uh, a escola tem contribuído muito, né? nós somos uma das unidades que mais mandou estudantes para fora, seja de graduação, seja de pós-graduação, nossos docentes vivem sendo convidados e estabelecendo, mas a gente começou, através do NIM, em muita parceria com a Relinter, né? na verdade, a nossa Comob, a nossa Comissão de Mobilidade Estudantil, ela foi case para a Relinter, ela, em muitos casos, inspirou a Relinter para... Estimular outras unidades da URBES a trabalhar essa questão da mobilidade estudantil Então, uh, acho que nós somos piloto uh, Acho que fomos uh, uh, abridores de novas dimensões Estamos justamente com a Relinter agora construindo essas relações mais maduras né, Dos partners, Partnerships com algumas universidades Então, questões como a Summer School, relacionamentos mais continuados entre docentes atendemos muitas instituições, estamos firmando alguns acordos de parceria eu e a Kala temos buscado identificar que instituições podem, por exemplo, reforçar ações estratégicas da URGS no campo, por exemplo, de tecnologias para a saúde no campo de inovação, no campo de empreendedorismo no campo de outros portfólios de pesquisa ou de desenvolvimento que a URGS considera estratégicos e está associado a parceiros internacionais faz muito sentido, porque a gente né, pode avançar mais rapidamente e ter uma troca de ideias importante. E acho que a gente tem tentado trabalhar justamente essa dimensão de não só ter o duplo diplomação, que a gente já faz bem, tentando não ter uma trajetória com a França, né, temos um monte de estudantes da escola que recebem diplomas de outras universidades, mas para avançar, para ter relações a ponto de ter programas de mestrado, de doutorado, conjuntos com algumas dessas melhores universidades do mundo, né, de tal maneira que a gente efetivamente construa uma proposta de trabalho permanente, integrado, uh, sinérgico uh, e, e, e de grande conexão com algumas dessas universidades internacionais. Né? Acho que a gente tem ainda um desafio que é ter mais fluxo dos próprios servidores técnicos. Né? Uh, eu gostaria muito de ver servidores técnicos de laboratório indo fazer estágios em outros locais. Por quê? Porque uh, isso certamente também ajudaria a aumentar a qualidade da, das atividades que a gente vem fazendo nos nossos laboratórios. Uh, a UFRGS ficou muito bem colocada no ranking do MEC, sendo eleita a melhor universidade federal do Brasil. Qual o papel da escola de engenharia nessa conquista? Uh, eu acho que é um papel de todas as unidades da UFRGS, mas a engenharia, né, pela sua dimensão, é, pela é, qualidade dos seus cursos, seja de graduação e especialmente de pós-graduação, Certamente nós somos o melhor conjunto de programas de pós-graduação, mais bem avaliados, pelo menos, né, do país, né, pela CAPES. Eu acho que ela, sim, ajuda a construir, ajudou a construir essas avaliações da URSS como um todo. Né, uh, e acho que foi muito bacana né, a gente ter podido se posicionar ali, né, com o GC contínuo, durante três anos, de tal maneira que nos permitiu nos dizer que somos a melhor universidade, ou pelo menos a mais bem avaliada do país, né, entre 2011 e 2014 ali. E agora, nesses dois últimos anos, 15 e 16, foram os anos em que a gente ficou né, batendo quase ali pertinho, né, um, um pouquinho, fomos ultrapassados, estamos em segundo, mas uh, vem uma nova avaliação da engenharia agora no próximo ano e nós estamos muito ansiosos para poder dar uma contribuição para que a gente talvez retome aí a posição de liderança, que no fundo, né, obviamente, é gostoso de poder se dizer que nós somos liderança, mas o mais importante é estar lá no topo né, e, e, e garantir que a gente tenha um processo continuado de melhoria de ensino. Eu acho que uh, ser, estar bem nos canques é importante, mas mais importante do que isso é a gente ter certeza de que a gente não está parado, que a gente está avançando, que a gente está gerando oportunidades cada vez mais ricas e mais qualificadas para a formação dos nossos estudantes e para a geração de conhecimento inovador à toa. Que escola de engenharia o senhor gostaria de entregar em 2020? Eu acho que essa é uma pergunta boa. Uh, eu gostaria de entregar uma escola de engenharia tenha consolidado a sua visão de que ela deve ser um agente transformador da vida dos nossos estudantes, mas também deve ter um papel essencial em parceria com uma rede de parceiros para poder é, melhorar a qualidade de vida da nossa população. Né? E como é que tem que ser essa escola? Ela tem que ser uma escola que consegue se adaptar e incorporar as práticas mais modernas de ensino e aprendizagem, né? De tal maneira que a gente possa... Tem uma estatística que diz que 48 das 50 melhores escolas de engenharia do mundo estão trabalhando em avaliações e avanços da forma como a gente processa o ensino em sala de aula. Eu acho que a gente tem que a sair da sala de aula, a experiência de ensino tem que ser mais rica, né? A gente já faz um pouco isso em laboratórios, mas acho que utilizar novas tecnologias como... Né, incentivar os nossos docentes a usar mais design thinking, uh, problem-based learning, a ter uh, salas de aula que tenham, permitam outras dinâmicas. A gente já está iniciando a fazer isso. Eu gostaria de, em 2020, estar com isso mais avançado, mais consolidado, as pessoas engajadas nesse sentido. Eu gostaria, sim, de, em 2020, poder ver uma escola que cada vez mais atua em conexão com seus parceiros, que tem essa exposição mundial, que recebe mais estudantes estrangeiros, eu gostaria de ver uma escola em 2020 em que os servidores técnicos né, é, estejam felizes de estar nela, é, estejam envolvidos na gestão, na operação da escola. A gente vem fazer um trabalho e a gente é, trabalhou muito junto com a projeto para o lançamento do mestrado é, em gestão é, universitária para os servidores técnicos, porque a gente acredita que eles são uma riqueza brutal e se a gente conseguir Cada vez mais fazendo com que eles se engajem A gente tem cada vez menos servidores mas né? A gente precisa cada vez mais uh, fazer com que eles tenham um papel mais qualificado nisso Eu gostaria de fazer algum avanço uh, em relação à área física Espero que a gente possa, nos próximos anos, vir a fazer esse avanço né? E a gente vai ter que sobreviver, né? infelizmente Boa parte dos nossos planos acabaram tendo que diminuir um pouquinho o ritmo Em função da, da crise que a gente vive né? nos últimos dois anos Mas se Deus quiser, em 2018, a gente espera que o país também retome um pouco mais os trilhos e a gente vai ter um pouco mais de espaço orçamentário para ajudar a fazer essas mudanças. Eu quero uma escola que é, os seus integrantes, a Sociedade de Porto Alegre, o Brasil, tenham orgulho de dizer que a escola de engenharia existe e, e, e traz, é, gera valor para a nossa sociedade. Por fim, como o senhor resumiria a sua relação como pessoa com a ufrgs? Eu acho que, bom, é uma relação umbilical, eu diria de alguma maneira, né? Eu acho que desde que eu entrei aqui, ainda como aluno, em 1984 uh, a URG sempre teve presente na minha vida, né? Eu diria que boa parte dos meus dias eu passei aqui, dentro dessa universidade, acho o único período curto que eu tive fora foi durante o meu doutorado, né? e ela se tornou, efetivamente, um motivo de vida, né? Eu acho que eu tenho duas grandes motivações né, na vida, minha família e meus amigos e a URGS, então assim, né, eu tenho muita é, vontade de contribuir né, e isso foi o que me trouxe a, a me candidatar, à direção, né, para que a universidade possa efetivamente realizar seu potencial. Né. Eu acho que a gente tem é, um conjunto de capital humano brilhante e acho que com esse capital humano, com as instalações que a URGS tem, com o seu brand, né o, o significado que o nome da URGS tem, a gente pode ter maior impacto. Eu acho que a gente está começando a, a compreender quão poderosa pode ser a nossa universidade em diferentes dimensões, né? E eu já vejo essas repercussões pelo número de pessoas que nos visitam, que querem fazer parcerias, querem trabalhar junto com a universidade. Eu acho que a gente está se aproximando da indústria, entendendo suas demandas, começando a trabalhar muito questões, por exemplo, que tem um, um processo importante aí de começar a tentar utilizar mais os TCCs para atender pequenas demandas da indústria e começar a criar conexões para que grandes projetos de pesquisa também possam ir transformando e, e trazendo mais competitividade para a nossa própria indústria. Então tem muito a se fazer né? uh, e isso é o que me faz né, dar a maior parte dos meus dias, dar muito suor, criar cabelos brancos, porque eu quero ajudar a, a levar a URGS por esse caminho aí, né, quero poder é, encerrar meu mandato lá em 2020, junto com a professora Carla, dizendo, olha, fizemos a diferença no sentido de continuar a trajetória de sucesso da URI nesses últimos anos, né. Então vai ser sempre uma paixão para mim, é, cada vez mais, né, e eu espero só que a gente tenha a compreensão, né, dos nossos legisladores, é, dos nossos gestores lá em Brasília, de é, permitir que a gente desburocratize um pouquinho que a gente avance no sentido de ter mais compreensão de, da necessidade, da complexidade que é, é fazer projetos de pesquisa, de como a gente precisa de uma certa flexibilidade para poder usar os recursos, para poder tirar o maior valor deles. Né? A gente precisa certamente avançar um pouco na questão da, das leis de licitações públicas, ah, nas leis que regram a própria atuação da universidade, porque muitas vezes a gente acaba gerando empecilhos desnecessários para que a universidade possa cumprir seu papel. Né? Eu acho que cada um das pessoas que compõem a URGS faz um máximo para é, fazer o melhor uso dos recursos que estão aqui dentro, fazer o melhor uso do nosso tempo. Eu acho que todos nós é, que escolhemos né, a carreira de servidores públicos temos um pouco essa esse sonho de é, imaginar que o que a gente faz pode fazer diferença para a sociedade. Então eu acho que a gente pode trabalhar um pouco mais numa relação de confiança com os devidos controles para que obviamente se houver desvios isso seja corrigido e punido né mas às vezes o processo burocrático de tentar controlar previamente é tão desgastante que muitas coisas acabam não acontecendo na universidade e isso é uma pena né então vamos batalhar também por isso e eu acho que isso faz parte do papel da escola do papel da URGS de estar estabelecendo esse diálogo né é, para que a sociedade nos valorize a sociedade entenda o que a gente está fazendo né felizmente essa nova gestão que a gente apoiou está é, muito preocupada nisso, de estabelecer uma comunicação forte com a sociedade para mostrar o quanto a, a escola e a universidade impactaram. Da escola nasceu toda a, a, a, a indústria a, eletroeletrônica do Rio Grande do Sul. Né? Da escola saíram a maior parte das pessoas que é, tão, são responsáveis pela construção do parque edificado do país, porque foram professores ou foram engenheiros. Na escola se, dividi, se discutiram e muitos dos docentes tinham envolvidos nos maiores projetos de urbanização, de desenvolvimento do Rio Grande do Sul. E muitas vezes a sociedade acho que não se apercebe desse papel fundamental que tiveram a escola e os seus componentes, né? seus né, docentes, servidores técnicos, servidores eh, eh, professores e, e estudantes e egressos no desenvolvimento do nosso estado, da nossa cidade, do nosso país. Né? Então acho que a gente precisa também trabalhar um pouco essa questão da imagem da URGS, para que esse mesmo carinho que a gente sente por ela eh, seja eh, contamine a sociedade como um todo. Eu acho que todo mundo tem orgulho da URGS, todo mundo fica feliz quando um filho entra na URGS, né? mas acho que a gente tem que explicar um pouco mais, né, estabelecer melhor esse diálogo para que a própria sociedade entenda todo o valor que a URGS acaba trazendo, né? que a escola, consequentemente também sendo né, um dos pilares, a maior unidade da nossa universidade, acaba também trazendo para a vida de cada um dos nós cidadãos brasileiros. Então tá, diretor, muito obrigada. De nada, foi um prazer falar com vocês. Né? Parabéns pelo excelente trabalho, vão seguir nisso. Vocês estão ajudando a guardar a memória da universidade. Né? Eu, quando tiver velhinho, vou olhar os vídeos de vocês <risos> e dizer, olha, essa era a época que eu era diretor lá da escola. Né? Vai me dar saudades aí desse tempo todo. Espero aí que vocês. em 2020 o senhor possa ver esse vídeo e possa dizer eu realmente consegui entregar a escola de engenharia que eu gostaria. É isso aí, muito obrigado. Em geração de hoje, fica por aqui.